Olá, meu nome é Marco Figueiredo este é o canal RCX Drone. Hoje vamos falar sobre o hardware deste menino, fazer uma pequena review das capacidades dele. E já sabem, se no final gostarem, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos e se não forem subscritos, é simples, é só subscrever e assim ajuda o canal a crescer. Esta versão do Mi Drone é a versão 4K apesar de esteticamente ser muito idêntico ao 1080p é muito diferente tem características bem melhores para diferenciar o 1080p para o Midrone 4K é os pormenores o 4K tudo em dourado aqui a parte do respiro, de respiro refrigeração dos esques é em dourado as pontas das hélices é cinzento e dourado a câmara tem contornos dourados o rádio tem alguns botões e guimbos dourados a bateria tem o botão em dourado isso à primeira vista é o que faz a diferença entre o 4K e o 1080p o 1080p é para nós em vermelho este midrone, como é o 4K é por causa tem uma câmera que filma em 4K e começando aqui pelo frame pelo chassi do drone Opa, eu gostei bastante do acabamento, andei aqui aos pormenores e gostei mesmo muito. Para qualidade de preço é muito bom. Agora que está a chegar o Natal para oferecer um drone a alguém, aconselho bastante o Mi E está com uma boa promoção. Aqui o Mi drone. os motores são 2212. Na versão anterior, os motores tinham aqui uma rosca. Agora não, agora tem um sistema de aperto diferente, que é para não trocarem as peças do 1080 pelo 4K o encaixe é muito simples depois, aqui é a zona da bateria aqui uma caixa muito simples por baixo temos aqui os sensores sonares aqui com uma câmara também que é por causa de manter a altitude e quando é para fazer o pouso fazê-lo em condições seguras e para manter a altitude quando está a baixa altitude para usar aqui o sistema aqui por baixo também tem aqui uma caixinha onde tem esta tampa, esta tampa é daqui é que eu já tirei aqui tem entrada USB para fazermos a atualização do drone em separado onde vai encaixar aqui a câmara e ali tem um, um orifício onde é para depois fazer o binding com o rádio o Mi Drone tem aqui o trem de aterragem este trem de aterragem funciona muito simples é só fazer força ele encaixa esta patilha aqui de segurança trava logo para depois voltar a pôr o trem de aterragem como estava antes é puxar aqui a patilha fazer força e ele volta a encaixar para trás, basta fazer um bocadinho de força e ele encaixa para abrir o trem de aterragem é só fazer a força para baixo e ele automaticamente tranca faz um estalinho e tranca atenção, se tiverem algum problema com o trem de aterragem, partirem quando for para comprar peças, uma coisa boa que este drone tem já tem peça de substituição. E uma coisa que temos de ter atenção é, se tivermos que comprar um treino de pouso, temos que comprar para a versão 4k, porque a antena do receptor está aqui dentro e o 4k é diferente do 1080p. As frequências são diferentes por isso as antenas também têm que ser diferentes. Ora lá vai o guimo para o chão, quase quase que me ia dando aqui um AVC. O drone pá, tem bom aspecto, tem uma aparência agradável. Esta tampinha guardamos porque depois é para meter ali. Agora vou falar aqui da bateria. Aqui a bateria é uma bateria 4S onde tem uma particularidade nas células. Cada é célula 3.8 de voltagem porque tem um sistema de células com mais capacidade. Por isso dá os 15.2 volts e tem uma capacidade de 5.100 mAh para ligar a bateria para vermos neste caso se a bateria tem carga é clicar uma vez e ele diz-nos o estado da bateria se clicarmos e voltar a clicar ela vai ligar neste momento está a pescar porque ela não está no drone voltamos a desligar e agora sim vamos metê-lo no drone só tem uma posição aqui o botãozinho é sempre para baixo por isso ela tem que entrar assim dá aqui um estalinho entrou para ligarmos o drone carregamos uma vez, voltamos a carregar e ficamos lá com o dedo ele faz esta contagem crescente das luzes faz estes apitos tem estas luzinhas todas aqui branco na frente e vermelho e verde atrás isto quer dizer as cores vermelhas e verde e a branca têm todos um significado para desligar é só chegar aqui carregar uma vez voltar a carregar ele faz uma contagem decrescente e vai desligar o drone desligou o drone Agora vamos montar aqui a câmara, como eu já falei e o nome do próprio drone é Midrone 4K, isto é uma câmara 4K, aqui atrás tem o cartão micro SD, tem ali uma ventoinha para refrescar a câmara e tem ali a entrada USB para fazer a atualização, cada componente do drone pode ser atualizado individualmente, para colocar Neste caso antes de colocar a câmara, se tem aqui um sistema, se tivermos algum problema com a câmera, tem aqui um botãozinho, rodamos e tiramos a câmera fora, a câmara fica assim para voltar a pôr, é encaixar os pinos no sítio, rodar ela faz aquele clique e já fica aqui a câmera outra vez como deve ser. Depois para ligar aqui a câmera ao drone. Tem aqui este encaixe, este encaixe é para a frente, encaixa ali e tem aqueles dois dentezinhos ali, que é esta patilha que vai trancar o nosso drone. A gente chega aqui, puxamos a patilha para trás, carregamos um bocadinho no gimbo, não nesta parte, mas no plástico embaixo e ele faz um clique e ficou presa. Temos que ter cuidado porque, em voo, se ela ficar mal fixada, pode cair e só o gimbo custa quase tanto como o drone inteiro o gimbal vendido à parte o que é que eu posso falar mais sobre este drone? aqui as hélices traz 8 hélices quatro direitas e quatro esquerdas para colocar as hélices temos de ter em atenção duas coisas temos hélices direitas e esquerdas temos hélices douradas e cinzentas aqui nos braços temos aqui a ideia e o cinzento e o dourado, por isso o cinzento é deste. Em cima temos aqui uma setinha e temos aqui uma peça que roda com um embudo ou um aloquete Assim está o embudo aberto. Colocamos a hélice, fazemos um bocadinho de força para baixo, rodamos aqui o embudo e ela fica presa. Esta vai girar assim. Adorada. É dourada, é o mesmo sistema, está ali aberto, encaixou, rodou, ficou presa. Estas hélices são 1046, conseguem ser maiores do que as do meu, do meu F450. Ora, assim tenho o drone montado, não consigo ter lo todo na imagem. tem aqui o carregador da bateria. Ora, consegui tirar o plástico agora, tenho aqui um cachimbozinho. Ora, as primeiras vezes temos de fazer alguma força. Ora, este cachimbo só dá de uma maneira, ou carregamos assim, ou carregamos assim. Tanto faz de um lado como do outro, para carregar. Deste lado temos que carregar, claro, a alimentação. E aí entra a pecinha que eles enviaram o adaptador para ficar assim tudo ligado. E assim pomos a nossa bateria a carregar. Ela quando está a carregar, está isto aceso. Quando ficar com os quatro pontinhos apagados, quer dizer que ela já está carregada e podemos desligar da tomada, a nossa, a nossa bateria pronto, também traz um cabo que é para fazer a conexão ao computador tanto do gimbal, como do drone, como do comando isto é o que nos vai ligar ao computador para fazer atualizações mas há outra maneira de fazer atualizações sem ligarmos o drone ao computador eu pensava que era preciso comprar o Dungle mas não, ele vem incluído eu depois estive no site a ver e eles abdicaram as proteções, porque quase ninguém usa as proteções e colocaram o dungle. O dungle dá muito mais jeito do que as proteções. Para quem está a iniciar aconselho a comprar umas proteções à parte. Para quem já funciona bem com o drone, já se adapta bem com o drone, não precisa das proteções ou para voar dentro de casa, aí aconselho as proteções. O dungle funciona para ligar aqui no rádio e através do wireless conectar ao nosso telemóvel para podermos comandar o drone, para vermos o que o drone está a ver através da câmera e para configurar. Quero agora os modos de voo, quer é para saber a altitude e quantidade de bateria que tem, para termos essa informação toda. Por último, deixo aqui, deixei o rádio para o fim, onde tem as antenas, onde podemos usar as antenas assim, para quem está a usar depois o telemóvel aqui. Aconselho as antenas estão enviadas para baixo. Tem uma pecinha que se puxa para trás. Encaixamos aqui um telemóvel. Eu já experimentei aqui um de 5 polegadas e meia. O Redmi Note 4x ficou aqui 5 estrelas. Já foi feito para cá. Então tem aqui o adaptador. As antenas rodam e ficam arrumadinhas. E os guimos. Eu agora vou ser sincero, eu estou habituado ao meu rádio da Fly Sky, o tamanho é quase idêntico. Pegar num e estar a pegar no outro. Este tem melhor pegada, porque aqui é mais redondo nesta zona, torna-se mais anatómico. Enquanto o meu aqui é muito mais fino e até é mais leve, mas uma que até é mais leve que este fica aqui as coisas muito fora dos dedos. Ora bem, as antenas do rádio. Aqui o botão de estar a voar ou voltar para casa, o RTL. Assim está a voar, assim é para mandar voltar para casa. Ele vir sozinho aterrar no sítio de onde partiu temos aqui o coisito para segurarmos me o pescoço a fita ora o que é que tem mais? estou habituado que o acelerador esteja sempre em baixo este aqui o acelerador está sempre no meio mas aqui entende se que está sempre no meio porque isto é um sistema totalmente diferente não somos nós que descolamos com o acelerador mas ele sozinho levanta o voo e a é sozinho daí e entendo porque é que está sempre a meio este é o botão de descolar ou aterrar é só, está no chão, clica-se, ele sobe está no ar, clica-se, ele desce muito simples este é o botão do on-off uma vez, diz-nos a quantidade de bateria uma vez e voltamos a carregar, ele liga neste momento ele está a vermelho porque o drone está desligado e não está bindado com, com o drone que ainda não disse se é preciso bindá-lo ou não para desligar é carregar uma vez e voltar a ficar lá com o dedo ele apita e desliga em relação a mais botões aqui atrás tem dois botões o A e o B que será para tirar fotografias ao gravar ou para mudar de modo dá para editar os botões também tem aqui potenciómetros, este potenciómetro fica na posição que a gente quer, este já não, este aqui se o deixarmos ele volta para o centro, eu vou tenho que descobrir para que é que servem estes botões, um sei que é para abrir mais o sensor da câmera para entrar mais luz, este não sei, este não sei se é para mexer no gimbal, não sei lendo as instruções e voando com ele é que eu sei para que é que vai servir cada botão Aqui embaixo tem aqui um, uma tampinha, micro USB para pôr a carregar. Podemos pô-lo a carregar por aqui, que é a única maneira que dá para pôr a carregar. Podemos carregá lo pelo USB a um computador, a um cargador de um telemóvel, a um bank. Ali, é para a gente ligar o, o dangle. Podemos ligar aqui o dangle e depois ficamos por Wi-Fi a fazer ligação ao telemóvel e controlamos o drone ou então pegamos aqui no cabinho que tanto dá para pôr a carregar ou então, virando ao contrário ligarmos ao nosso telemóvel e em vez de estarmos a usar a rede Wi-Fi estamos a usar o cabo na atualização tem que ser pelo cabo porque o telemóvel precisa do Wi-Fi ligado a uma rede com internet para poder fazer a atualização do sistema todo desde o rádio, ao drone e ao gimbal o meu próximo vídeo será atualizar o drone e poder voar a distância do drone em voo em SPV é entre 3 a 4 km já é muito a bateria tem uma duração entre 25 a 28 minutos já é muito bom para quem quer fazer umas filmagens ter ali 25 a 28 minutos de autonomia, quando condições estáveis, claro. Se tiver muito vento, ele vai gastar muito mais energia porque vai estar a debater-se contra o vento. Também traz aqui um manual que é para depois ler o manual e entender como é que funciona o drone. O manual vem em inglês, já é muito bom. Não há muito mais para dizer sobre aqui o menino. Agora, o meu próximo vídeo será mostrar como é que eu faço a atualização do drone e depois, claro. Polo no ar, que é o sítio onde ele tem que estar. Vejam o vídeo do unboxing, continuem a assistir à minha série do meu primeiro drone e até já!